Ei, você, é você, é pai de adolescente? Como eu? Vou te dar umas dicas bacanas demais como lidar com essa moçada. Ei, galera! Bom, estamos aqui para dar essas dicas. Pô, sabe como é que rola com adolescente? Adolescente é outro papo. Bom, pai, talvez você não sabe nem a linguagem da moçada hoje. hoje antigamente a gente falava assim: Quero ver seu telefone, filho, me dá a sua senha. Hoje a moçada não está nem aí para senha. Você vai lá e pede o telefone dele, ele vai lá e entrega o telefone sem sem, sem nada, só que você não sabe o que estão falando. Os meninos falam um dialeto, cara. Pai, presta atenção, como é que às vezes você não sabe a linguagem dessa galera. Pai, você sabe o que é crush? <risos> sabe não, né? Eu não tô falando de refrigerante crush Pai, você sabe o que é chipar? Pai, você não sabe o que é chipar? Não tô falando de computador também, não É muito mais do que você imagina Então, pai, você tem que saber essas informações que o seu filho, pergunta para ele o que é crush Pergunta para ele o que é chipar Bom, já viu adolescente? Adolescente acha que pai já nasceu velho Acha que pai é adão, né? Nasceu eu fui adolescente, acredite se quiser, é, eu fui adolescente. Eu já tentei fugir de casa três vezes. A primeira fuga minha, quando eu tava lá, fazendo fugir, coloquei na minha bermuda, na minha mochila, uma bermuda e uma camiseta pra poder vazar, porque eu tava chateado, brigando. Aí quando tava vazando, eu fugindo, o vizinho tava lavando a calçada dela, falou assim, onde é que você vai, Paulinho? Eu tô fugindo dessa casa que tudo é eu, tudo é eu. O cara com o carro do cachorro é eu, na padaria sou eu, arrumar a cama, sou eu, tudo é eu. Aí o vizinho falou assim, você não quer dar uma lanchadinha antes? Ah, lanchar eu quero, lanchar eu quero. Já viu adolescente no porta de ladeira? Pô, parece que o adolescente, ele tem uma, uma draga dentro da, da, da barriga dele, um ferrugem que vai corroendo. Adolescente chega na perto da porta da geladeira, fica balançando, olhando pra dentro da porta, puxa até a cadeira e fala assim, pô, que paia, não tem nada pra comer nessa casa. Aí eu peguei, comi, lanchei na casa do vizinho, aí deu seis horas, eu peguei minha mochila, aí ele pegou e falou assim, onde é que você vai, Paulinho? Você vai fugir? Eu falei assim, não, outro dia eu fujo tá tarde. Vou fugir que nada, vou comer aonde? Você tá doido? Filhos meninos agora tem esse negócio, agora para poder agredir. Pai, psicologia do adolescente, presta atenção. Aí o seu filho fala assim, pai, eu não quero mais na igreja, agora eu sou ateu. Não, ele não é ateu, ele nem sabe o que é ateu, ele é à toa. E gente, presta atenção, uma mãe um dia chegou perto de mim chorando e falou assim, pastor, o meu filho falou que é ateu, meu filho é ateu. Eu falei, dona, não é ateu. Chega nele e fala isso com ele. Aí a mãe fez, aí o filho chegou assim para poder agredir a mãe, chamar a atenção da mãe, esse mundo está carente, não quer chamar a atenção, psicologia do adolescente. Aí a mãe, o menino chegou perto da mãe, mãe, eu não vou mais à igreja porque agora eu sou ateu. Aí a mãe falou assim, ah filha, não, fica tranquilo, Deus também é ateu. Ele falou, ah é, é, vai acreditar em quem? <risos> esse menino já nunca mais falou que era ateu. Pai, você quer matar o seu filho? Não, não, você quer colocar de castigo? Não proíbe o Playstation, não proíbe nada, isso não adianta, você vai, ah, você vai ficar sem jogar videogame, ah, você vai ficar sem ir no parque, ah, nada disso vou te dar uma dica bacana, quando o seu filho estiver se levando ele a escola eles não gostam, viu? Quando eu, quando eu vou levar minha filha na escola, ela fala assim pai, não, quando você vier me buscar, não fica lá fora eu conversando com o pessoal não, pai. fica dentro do carro me esperando, eles não gostam disso, então eu uso isso, cara para poder hum, <risos> amedrontá-los e assustá-los quando esse menino tá lá, chegando de carro, aí eu pego, deixo ele descer Aí eu abro o vidro do carro, aí eu pego e disse, Juninho! Ei, Juninho! Ei, juninho da mamãe, do papai! Aí ele vai ficar, ele não vai olhar pra frente, ele vai começar andando pra frente, olhando pra frente, não quer nem saber de você. Você fala, ô, oh, chama esse menino aí pra mim. Aí ele vai falar assim, não, não conheço essa louca, nunca vi esse doido na minha vida. Agora você quer fechar a tampa do caixão mesmo? É que se ele esquecer, esquecer caderno. Cara, você está com uma coisa maravilhosa na sua mão. Se ele esquecer caderno, fala assim, esse caderno é meu, eu vou levar. Cara, você pega o um caderno, chega na sala, chega no colégio, talvez o disciplinário fala, assim, se disciplinário fala assim, não, você não pode entrar, eu vou entrar. Eu vou entregar esse caderno para o meu filho, meu filho estuda aqui, e talvez a mensalidade dele é o seu salário. Então eu vou entrar e vou entregar esse caderno com meu filho. Esse caderno é meu, essa oportunidade é minha. Cara, quando você começar a ir para a sala... Cheguei, o menino já parece que já sente o cheiro de pai. Aí ele vai falar assim, esse menino vira crente. Esse cara diz, Jesus, volta agora, meu pai tá chegando, minha mãe tá chegando, volta agora. Você bate na porta quando o professor abrir a porta você fala assim, ó, oh, a minha filhinha, queridinha, esqueceu o caderno dela em casa, a minha Hannah, a minha Hannah Montana, a minha, a, a minha super poderosa, a, a minha, a minha filhinha do meu cocharão, esqueci o caderno. Cara. Essa sala vai zoar muito. E depois você fala com ela assim, se você esquecer mais o caderno em casa mais uma vez, eu vou vir de bailarina. Cara, essa menina nunca mais esquece caderno. Eu fui adolescente. Eu sei como é que tá o adolescente hoje. Talvez você é da época da máquina, da geografia, você é da época do, do mimeógrafo. Mas nós temos que aprender a conectar com nossos filhos. A ouvir o que estão falando, o que estão conversando. A descer, a inclinar, a abraçar, a amar essa moçada, para ouvir o que eles estão falando, o que eles estão conversando, os dialetos deles, a linguagem deles, e poder escutar mais de perto. Esses caras, esses meninos, só precisam de amor, de carinho e de atenção. Fica ligado nessa dica: amor, carinho, atenção para eles. Eu fui adolescente, meu pai falava que eu não tinha hormônio, falava que eu tinha demônio, de tão atentado que eu era. Então hoje eu sei como é que essa moçada funciona. Então fica ligadão, você também foi. Então dá carinho, amor, para essa moçada. Deus te abençoe. Um abraço. E se você curtiu esse vídeo, papai, adolescente... Ou adolescente, você curtiu? Passa para o seu pai essas dicas. Ou então, pai, passa para os seus amigos essa dica aí, bem bacana sobre adolescente. Valeu? Um abraço, tamo junto. Até a próxima. Fui! <risos>